líder na oferta de soluções para a gestão, atende as empresas nacionais e multinacionais em todos os segmentos. As soluções GESPLAN são baseadas nas melhores práticas e prontas para atender às especificações de diferentes regiões. Nossas soluções integram e complementam os principais ERPs do mercado controlando todas as operações financeiras, fluxo de caixa, posições bancárias, além de um serviço online de taxas, moedas e índices. Com todos os modelos de contratos praticados pelo mercado financeiro, aplicações, empréstimos, financiamentos, derivativos e mútuos são facilmente controlados e integrados com a contabilidade. Todos os contratos de arrendamentos e aluguéis podem ser cadastrados e contabilizados dentro das normas do IFRS 16. A leitura de extratos e a conciliação financeira automática agilizam o fechamento de caixa e as operações para o equilíbrio bancário e intercompany. Relatórios e gráficos podem ser visualizados no dashboard de forma ágil, a partir de filtros dinâmicos para análise gerencial detalhada ou consolidada das informações. É com estes e muitos outros diferenciais que a melhor solução global de gestão na nuvem vai ajudar a reduzir riscos e incertezas para a gestão do seu negócio.